Então o que é a Planilha Xoxa para você que é aqui no canal é algum tapinha que a gente dá na planilha dos nossos queridos seguidores aí que nos mandam pedindo ajuda e quando a gente pode ajudar, claro, a gente está à disposição. Então se você ficou curioso para saber o que nós vamos fazer no vídeo de hoje, fique aí após a vinheta, não deixa o seu like nem o seu dislike ainda porque você não viu se o seu vídeo é bom, deixa isso para o final, tá bom? Então toca a vinheta aí e vamos para cima. O Pochete, apenas fazendo algumas pequenas considerações antes de nós seguirmos aqui com o desenvolvimento da planilha, o Planilha Xuxa é uma forma da gente contribuir para a comunidade, onde como eu disse, os usuários, os nossos seguidores, telespectadores, chupim, sei lá, a natureza do caboclo, aí você escolhe o termo, eles entram em contato com a gente, vê se a gente consegue ajudar. Então, eu gosto sempre de deixar claro, isso aqui não é nenhuma forma de desmerecer, ou zoar, ou fazer qualquer coisa <risos> que degrade aí as, os nossos queridos seguidores, mas tem o um sentido de contribuir. Então, não estou fazendo críticas no sentido de julgamento, mas sim tentando contribuir, afinal a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém também, beleza? E outra coisa, caso você queira enviar a sua planilha para análise, tá aí ó, é, você vai mandar no primeirapessoa arroba que é a nossa querida Juliana Goulart, né, que faz tempo que eu não vejo, estou com saudade dele, um beijo para ela vai recebendo de cabelo Olha que maravilha, hoje é dia 11 do sete, a gente recebeu esse ontem, poxa, é de sexta-feira, estou gravando nesse sabadão de manhã, já vai dar. Quem enviou a mensagem pra gente foi o Tiago Poleto, né, e o que eu mais adoro, Paulo, é a criatividade da moçada. A ajuda botão somacê para ninjas. Olha que maravilha. Aliás, um beijo para o ninja do Excel, nosso querido Edson Cavalcante, que ainda não veio fazer uma visita pra gente, mas eu estou negociando o passe dele. É que o Covid é. foi de nós aqui, então... É, mas ele vai vir no canal, tá? Pra você que não segue. Bom dia, senhorita Juliana. Preciso da ajuda do botão. O bruto mais fofuxo da internet. Tá vendo, Paulo? Que coisa maravilhosa. Preciso de um somacê ninja. Tem uma pasta de trabalho, com as planilhas cada semana, balabá, balabá, eu não vou ficar lendo aqui pra você, se você quiser você pausa a tela e lê daqui pra frente. Basicamente ele quer é uma planilha que faz uma consulta e faz a somatória dos negócios, tá Paulo? Ele falou que as explicações estão na planilha, então vamos lá na planilha. Então o que que ele quer, meu querido? Ele tem aqui uma planilha de cadastros, olha lá, banana, maçã, abacaxi, limão e a respectiva característica, se ela é uma fruta, se é um legume, se é uma verdura, se é uma semente, sei lá o que que pode ser, tá? E aqui ele tem consequentemente os dias da semana, segunda, terça e quarta e a semana que está aqui, aqui é onde ele tem as explicações. Pelo que eu entendi, meu caro Tiago, o que você quer é basicamente um resumão né, das informações, ou seja na segunda, quantas frutas você vendeu, quantos legumes, quantas verduras quantas sementes, na terça, na quarta e assim por dia. Então beleza, alguns aspectos para a gente conversar aqui. Primeira cagada que você está fazendo, meu amigo. Esse negócio, pochete, de você colocar cada informação em uma aba, isso é isso limita e muito a aplicação de células. Porque imagina, imagina que você tem um arquivo, igual aqueles arquivos que a gente tinha, né? Você tem que abrir, né? Abrir a gaveta, que é o, é o seu arquivo, aí você tem que ficar procurando diferentes pastas para você, que são as pastinhas de trabalho aí, para você fazer a execução das suas operações. Então é um negócio relativamente complexo. Não seria muito mais fácil se abrisse esse gavetão e abrisse apenas uma pasta e nela tivesse todas as informações? Então o primeiro aspecto que você tem que fazer aqui, meu querido Tiago, esquece que esse negócio de Abre aba. Até porque, quantos dias nós temos aí que você pode ter registro? Imagina que você quer fazer um acompanhamento mês, ano, semestre, vai ter que abrir uma porrada, só planilha vai ficar presa ficar uma merda. Então assim, primeiro aspecto, cuide da sua organização de dados, ok? Pois bem, o que, que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar um dos dias que você colocou aqui, ó, eu vou pegar a segunda-feira e olha o que eu vou fazer. É, e aqui tá relativamente fácil organizar isso, tá? Eu vou inserir uma coluna aqui, ou nem precisaria, pode ser essa aqui também, ó. Em que essa primeira coluna, Paulo, eu vou chamar de dia da semana. Então esse dia, ele não falou aqui pra mim que foi segunda-feira que ele vendeu tudo? Então ó, segunda, beleza. O que, que nós vamos fazer? Aquelas abas que você colocou separadas, nós vamos pegar aqui ó, e vamos jogar aqui pra baixo. Ó, e falar que isso aqui é terça, beleza? E no caso da quarta, falar que isso aqui é quarta. Então eu tô montando tudo na segunda, mas depois, se você quiser, você monta outra aba, não tem problema. Beleza, pochete. Então aqui ó, note que eu já tenho uma organização um pouco mais interessante da minha base de dados, tá bom? Então, ó, por dia da semana, inclusive depois se você quiser eventualmente reorganizar, classificar da maneira que você quer, fique à vontade, a planilha é sua, afinal, nós temos o dia da semana, nós temos a quantidade e nós temos o item. Mas o que o nosso querido Thiago, ele quer, ele quer aqui fazer a somatória por tipo aí de, de alimento, de hortifruto, sei lá o que, tá? Só que note que na nossa base de dados montada, atualmente nós não temos tipo, nós só temos qual que é o item. É por isso que de forma bastante inteligente, e é uma recomendação que eu faço, que você crie uma lista de cadastros para saber o que, que você tipo, efetivamente tem. Aí vai ser o cadastro que nós temos. Então o que, que nós vamos fazer agora, Pochete? Eu vou pegar uma outra coluna aí e vou colocar aí o tipo da informação tá então aqui pessoal claro para que você tenha um acompanhamento mais didático né uma fluidez melhor você tem que conhecer a função do Proc V, Tiago então o que, que nós vamos fazer? A partir desta informação que está aqui, eu vou nesta base de dados e vou encontrar o tipo da fruta, tá? Então como é que nós vamos fazer isso? Ó, igual PROC v. também não vou fazer no detalhe o PROC V, afinal não é o foco do vídeo de hoje, tem isso em outros vídeos, tá? Nós vamos procurar o item que está listado ali na coluna A, na matriz de dados cadastros é onde eu tenho, então selecionando a matriz como um todo, e vou trazer respectivamente, não posso esquecer de fixar isso aqui, e vou trazer respectivamente o número o índice da coluna 2, porque ó, coluna 1, um, coluna 2. Eu vou colocar aqui o número 2 fixo, mas quem acompanha o canal sabe que a minha recomendação não é essa, né? é que a gente utilize o um Corresp, em parceria, mas para facilitar o raciocínio, opa, eu vou colocar o 2 aqui, tá, pochete? Por que 2? Nesta base de dados aqui, o valor que eu estou procurando consta na primeira coluna e o valor que eu quero encontrar, respectivamente, está na segunda coluna. Ponto e vírgula, falso, porque eu estou trabalhando com correspondência exata. hora que eu dei o um Enter, olha que maravilha, pochete, ó, arrastei, Hoje tá beleza. Olha lá, ele automaticamente puxou as informações ali uh, que eu tenho na minha base de dados de cadastro. Então, olha aqui, Tiago, que bacana, né? Em uma única base de dados, você tem os lançamentos dos produtos, das quantidades vendidas, né? Dos dias da semana, e aí a fórmula, por fórmula, eu pego a partir do cadastro e trago o tipo da informação. Beleza? Pois bem, vamos então agora ir para o objetivo do nosso querido amigo, que é o quê? Montar esta... Base de dados aqui, ó. dia da semana, fruta e legume. Então, eu vou pegar a sua estrutura que está aqui e vou colocar ela aqui em qualquer lugar. Certo, pocheta? Só deixa eu tirar, as, as, os... Ah, mas... tirar os comentários que ele colocou aqui para a gente trabalhar. Pois bem, olha que bacana agora, Thiago. A função que você pediu para utilizar... Deixa eu tomar uma bicara aqui antes, espera aí. Se a gente voltar... No seu e-mail, você colocou ali que você precisa de um soma-c para ninjas. Na verdade, meu amigo, você não precisa, né? não pode usar o soma-c. Por que, que você não pode usar o soma-c, Paulo? Porque se a gente olhar nessa estrutura de dados, fala para mim, quantos critérios de somatórias nós temos? Dois. Dois. Por que dois, meu caro Pochete? Dia da semana, se é segunda, se é terça, se é quarta, são opções que você tem para o dia da semana. E fruta, legume, verdura ou semente, que são o quê? Opções aí que nós temos no seu hortifruti. Então se você usar o somacê, pochetão, não dá, porque o somacê ele considera apenas um critério. Aí nós temos dois. Você pode ter 3, 4, 5, 10, 20, 50, sei lá, eu não lembro quanto que é o limite. Mas assim, quando você tem mais do que um, você tem que na verdade usar o somacês. O somacês ele considera um ou mais critérios, tá? Mas botão, se o somacês considera um ou mais critérios, vem comigo, Tiago. Se o somacês considera um ou mais critérios, por que que tem o somacê? Só para encher a <risos> Por que, meu querido? O Somacê foi a primeira opção que surgiu, então ele surgiu em funções mais antigas do Excel, e a Microsoft ainda mantém, porque tem uns tontos que ficam usando aquelas versões antigas para cacete, né? Talvez porque seja pão duro, ou talvez por falta de conhecimento, aí eu vou descontar, mas é difícil. É, e aí, o Somacês ele mantém lá para questões de compatibilidade. Porque vai que o camarada utiliza a versão antiga e não tem o Somacês que a gente quer. Mas assim, a grosso modo, 99% das pessoas que mexem já vai ter o Somacês instalado. Porque ela é mais velha do que esta careca minha que está aumentando a cada dia. Tá bom? Então aqui, Paulo, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Soma Cs. Olha lá, ó. Adiciona células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Puta merda de explicação também, Microsoft. Pelo amor de Deus, não? Soma um determinado conjunto de dados dependendo do critério que você tem. Então o que, que nós vamos fazer, ó? Primeiro argumento ali, meu querido Tiago. Intervalo de soma. Quem que você quer somar? Quem que você quer contabilizar? Não são justamente os valores que você vendeu aqui, Pochete? ó. Então, você vai selecionar o intervalo de B2 até B16. E, claro, você vai fixar essa informação, já que você vai arrastar estas, esta fórmula para as demais, demais células que você quer extrapolar. Então, não vou ficar no detalhe aqui, já tem vídeo no canal. Caso você tenha dúvida como que faz a fixação, para que, que serve, etc., entra aqui no canal do botão, olha que beleza de frase, né? E procura aí o respectivo vídeo. Ponto e vírgula, Paulo. Intervalo de critério. Qual que é o... Quantos critérios você tem? Dois. Qual critério que você tem que levar em primeiro em consideração? Dia da semana ou o tipo da fruta? O tipo do hortifruti? Aí é o que o seu coração que está hoje. Inclusive, mostrar sua camisa aqui em hortifruti. parecer um, um de abacate que está hoje, né? Ele escolheu o, o tipo de hortifruti. Paulo quis começar pelo tipo de hortifruti. Mas se eu quiser começar pelo dia da semana, eu posso. Por quê? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. A gente já aprendeu isso na quarta série da matemática, tá? Mas já que Paulo pediu, nós vamos começar aqui pelo tipo de fruto. Agora, presta atenção, criatura, pelo amor de Deus. Por que, Paulo? Você não selecionou de B2 até B16? O que o somacês ele vai fazer? Ele vai pegar o um determinado critério e ele vai somar, respectivamente, a coluna que você indicar. Então note que elas têm que ser uniformes. Se você eventualmente fazer uma disparidade das colunas, vai da pau, não vai funcionar, ou seja, se eu vir aqui selecionar ó, de D1 até D16, você concorda que elas não estão equivalentes? Elas não vão conseguir se encontrar, então vai dar merda se eu fizer desse jeito. Por isso que eu não vou fazer, porque eu não quero depois ficar repetindo o negócio. Então você vai selecionar aqui, ó, de D2 até D16, beleza? E vai novamente fixar isso daqui. Ou seja, pochete, ele vai pegar e vai somar D2 até B16. Quando na coluna D2 até D16 tiver qual critério? Tiver este critério aqui, de fruta. E aí vem um ponto importante, de novo, não vou ficar entrando em detalhe, que não é o foco, né, não é a temática do vídeo. Aqui você não pode fixar, fixar a célula H2. Você tem que fixar a linha, afinal, você vai arrastar isso para baixo, você quer sempre que fique na linha H2, e quer manter a coluna variando. Então você vai vir aqui, ó, um F4... Fixa a linha e coluna, Segunda F4, fixa apenas a linha. Está vendo que tem um cifrão ali antes do 2? Do então, isso é a fixação parcial. Você está transformando parcialmente uma referência em absoluta, em relativa. Ponto e vírgula. Da mesma maneira, Paulo, agora nós vamos colocar o dia da semana. Se você pegar o dia da semana aqui, ó, de segunda a quarta, nós temos aí de C2 até C16, lembrando novamente para tomar aquele pequeno cuidado, tá, de selecionar o valor equivalente. Ponto e vírgula, quem é o critério agora, Pochete? O critério agora é a segunda. Só que agora tem que tomar um pouco de cuidado também, Thiago Poleto. Por quê? Você não vai fixar a linha, você vai fixar a coluna. Porque a linha você quer que desça, segunda vira e terça, terça vira e quarta, quarta vira e quinta e assim por diante. Mas quer deixar a coluna, sempre a coluna G fixa. Então, ó, um F4, linha e coluna. Segunda F4, só linha, tá vendo mexendo ali, ó? Terceira F4, só coluna. Fechou a fórmula, Enter. Olha lá e arrasta, claro, né? Olha lá que maravilha, pochetão. Ó, automaticamente ele teve a somatória. Aí veio uma pergunta que eu não tinha visto, né? O que, que acontece? Segunda ele vendeu 511, semente vendeu terça-feira não vendeu nada, quarta-feira vendeu 51 se eu fiz a função certa, fiz a função certa. Aí você fala assim, mas porra pochete, não vendeu nada na terça-feira? Mas ali terça-feira eu tô vendo que tem registro lá. Vendeu limão, caqui, pimentão, aliás um abraço pro meu amigo Matheus Tênia, cuja apelido secundário é caqui, afinal a cabeça dele parece um caqui. Por que que tá dando pau agora? Ué, nem tinha visto isso quando a gente gravou, Paulo. Quando eu tava estudando essa planilha. Por que que tá dando é isso, Pochete? Tem um, não, tem um erro, que é erro, que eu não verifiquei na base. Mas é, pau, extremamente importante. Obrigado, viu, Thiago? Tá vendo aqui, Pochete? Terça com cedilha? E na sua base de dados? Terça sem cedilha. Ou seja, por uma simples questão de padronização de dados, coisa que eu já falei aqui no canal, 87 mil vezes a sua análise tá errada. É por isso que eu falo e refalo. Uma boa planilha começa com uma boa base de dados organizada e padronizada. Fazer análise e montar gráfico depois é tranquilo, tá bom? Então assim, para facilitar eu não precisa ficar padronizando a base toda, eu simplesmente vou vir aqui, pochete, ó, em vez de tacar um terça com cedilha, eu vou tacar um terça sem cedilha. Olha lá que bacana, automaticamente o seu negócio funciona. Então com isso, meu querido Tiago Poleto, você consegue fazer aí a organização das suas informações. Claro, se você vir aqui, e mexer em alguma coisa, automaticamente a sua base faz. E aí depois, né? Se eventualmente... Ponto, fiz cagar aqui de novo. Se você quiser colocar um gráfico em cima disso aqui, pode também, mas é outro vídeo aí dá para fazer, Paulo. A imaginação é o limite. Olha lá que legal. Vendi 15 bananas esse dia. Rachei ah, de vender banana. Aí, beleza, tá bom? Então, meu querido, acho que é isso, espero ter contribuído, lógico, agora no fechamento eu vou elencar os principais pontos que você, que sobreviveu até aqui, tem que prestar atenção. Muito obrigado, Tiagão, um beijo pra você, viu? Pois bem, o vídeo de hoje foi isso, mais um episódio aí da Planilha Xoxa, aonde a gente vem a colaborar gentilmente com os nossos, não é usuário, né, Paulo? É seguidor, é, é não, isso, não. é isso aí, os caras que gostam da gente, mandam os negócios, então assim, obrigado. Pontos importantes que eu gosto de elencar aqui para você, Thiago, procure evitar quebrar isso em muitas abas, fazer uma organização consistente, padronizada da sua base de dados, porque isso é o coração da sua planilha, é o alicerce. Você tem que entrar numa casa, você não tem que ver a decoração dela, você tem que perguntar se o alicerce tá bom, né Paulo? Porque não adianta tá bonita se depois ela tá vai cair. Mesma coisa é a planilha, tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso quando a gente mostrou. E depois é mostrar a questão aqui de como utilizar o somacês, que até de certa forma a gente já tinha trabalhado no canal, mas também você não é obrigado a saber, certo? Então o vídeo de hoje é isso, se você gostou, não deixe agora de deixar o seu dislike, O seu like, que beleza, estamos até invertendo. E aí também, caso você tenha interesse, fique à vontade para mandar, eu fico cuspindo na tela do computador. Fique à vontade para mandar aí a sua planilha para o planilha Xoxa, para o primeirapessoa.com Pessoal, obrigado, até a próxima semana e um beijo para todo mundo, principalmente para o nosso querido Thiago Poleto, que nos acompanha. Valeu, Thiago!